O título desse vídeo pode parecer contraditório, mas o que é sucesso para você? Já parou para pensar a respeito da sua própria definição de sucesso? Ou você percebe ele através das definições externas ou das expectativas dos outros? Você conquista o sucesso aqui e ali e ainda assim se sente vazio? Vem comigo, que você vai descobrir por que isso acontece e como encarar situações como essa de uma forma que trará muito mais realização. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. Deixo, como sempre, o link para o livro aqui embaixo na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardil.com E, além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholeva, ou pelo termo O Guia Tardio. Se gostar desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal para que ganhemos relevância e produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Cara, se você entrar em uma livraria hoje, encontrará muitos livros sobre sucesso, especialmente dizendo o que é e como chegar lá. É muito confortável cair na tentação de seguir um roteiro que já foi supostamente testado sobre como chegar ao sucesso. Mas é bem mais desafiador olhar para dentro de si e descobrir o que é sucesso para nós mesmos e entender que cada um de nós tem a sua própria jornada. Como se não bastasse, a sociedade, o trabalho, nossos amigos e familiares têm suas próprias definições padronizadas e existe uma associação bem direta entre cumprir metas e objetivos com o alcançar do sucesso. Imagine trocar o conhecido, aquilo que dá uma satisfação clara e mostra o caminho, versus enfrentar o desconforto e o desconhecido e de não saber. Aliás, existem inúmeras definições de como não falhar e esconder erros são a receita para a felicidade. Na prática, é assim que a sociedade funciona, seja em casa ou no trabalho. E esse conceito de jornada para o sucesso não poderia estar mais longe da realidade. Para cada sucesso existem inúmeros fracassos e escondemos os fracassos, nós temos vergonha deles. Perceba o movimento aqui, a associação do conceito de sucesso a expectativas externas a metas e objetivos externos. E isso gera uma verdadeira epidemia de vazio e escassez. O conceito prático de sucesso hoje gera uma onda de tristeza e depressão, porque o sucesso externo vem de fora. Cada vez que prestamos atenção a um discurso que tenta nos ensinar o que é sucesso e como alcançá-lo, estimulamos essa epidemia de escassez. De escassez. Olhamos para fora, esquecendo o que vai dentro da gente. Lugar onde o real sucesso mora. Isso nos afasta cada vez mais da felicidade e da realização. Eu fiz a semana passada, é, é, mais ou menos a semana passada, acho que uns 4 ou 5 dias atrás, uma enquete nas redes sociais sobre o que as pessoas entendem por sucesso em uma frase. E as respostas variaram muito, desde a sintonia entre valores, propósito, ajudar as pessoas, até o dinheiro, passando por coisas como ser bem sucedido. Agora vê que louco, apenas quatro pessoas disseram que o sucesso vem de dentro da gente e usaram a metalinguagem compatível. Ou seja, mesmo considerando questões internas como valor e propósito, apenas quatro pessoas não relacionaram esses fatores como dependentes direta ou indiretamente de questões externas. Não importa a definição de sucesso que tenha, o que realmente importa é se essa definição vem de dentro para fora ou se algo de fora para dentro, porque é exatamente daqui que surge a epidemia de escassez, quando seguimos receitas e ideais externos apenas. Para entender melhor essa questão, veja esse esse vídeo aqui que eu vou deixar no card sobre felicidade material, contextual e existencial. O mesmo conceito que você vai ver no vídeo se aplica aqui para o sucesso e a gente vai ver isso até o final. Não existe uma única definição de sucesso que foi dada na enquete que não esteja adequada porque ela deve ser individual e tá tudo bem, cada um tem a sua definição de sucesso. O ponto é que, quando abrimos mão de um conceito de sucesso próprio e abraçamos as expectativas do externo, nós promovemos potencialmente o desalinhamento com quem somos. Passamos a buscar um estado idealizado pelos outros, pela sociedade, e iniciamos uma corrida para querer sempre mais sucesso, sem nem saber direito o que ele significa para gente. Com terrível efeito colateral, de estar sujeito a sermos manipulados pelas necessidades dos outros em favor das nossas próprias necessidades. E aqui eu abro um parêntese. Em 2001, eu enfrentei dificuldades consideráveis diante do desemprego. Uma crise de depressão que durou três anos e uma sensação de, de incompetência gigantesca. Talvez uma das coisas que, que mais contribuíram para esse estado foi não poder acolher as pessoas que dependiam de mim e quando, e quando eu falo sobre isso Penso logo no sucesso e no seu antagônico clássico O fracasso ou a percepção de fracasso Eu me senti um inútil e, e apesar de conseguir sair daquela primeira, daquela primeira crise, apenas há pouco tempo eu comecei a perceber o sucesso de uma forma diferente. Na verdade, comecei a percebê-los, porque eu só enxergava as falhas. Eu me considerava um fracasso por não atender às expectativas que eu achava que estavam depositadas em mim. Hoje, eu olho para o passado e reconheço com um tremendo sucesso ter superado a depressão várias vezes. E o curioso é que, é, ao longo dos últimos 20 anos, passei por outras crises, recebi alta e meu conceito de sucesso permaneceu mesmo, sempre com foco nos fracassos ou nos conceitos de sucesso que eu percebia da sociedade, principalmente aqueles focados no material. Durante tanto tempo eu não percebia como um sucesso a superação a reconstrução da minha carreira profissional, o alinhamento entre as minhas ações e os meus valores, o livro que eu publiquei, esse canal no YouTube, o blog que eu escrevo há quatro anos, tantos prêmios que eu recebi ao longo da carreira, tantos reconhecimentos justamente por fazer aquilo que eu acho que está sintonizado com os meus valores. Durante tanto tempo eu percebi a felicidade como a obtenção do sucesso e o sucesso apenas como atingir metas, ganhar dinheiro para ter as coisas, comer bem, tomar um bom vinho, me divertir com os amigos e, e, eventualmente, ser aplaudido. Agora, você sabe por que eu decidi fazer esse vídeo? Semana passada, eu fui caminhar bem cedo na praia. E eu vi uma praia totalmente seca. Eu consegui andar na areia até os arrecifes sem, sem molhar os pés. E de lá eu vi o mar, eu vi as pedras, eu vi peixes, eu vi pessoas pescando. Eu senti o cheiro forte, o cheiro do mar, o som das ondas. E foi quando eu dei meia-volta, olhei para os prédios que estavam atrás de mim e disse isso, isso é sucesso. E diante dessa, dessa experiência, eu eu me emocionei. Como eu tô me emocionando agora, porque tem, tem uns 20 anos que eu não piso nas nos arrecifes e tem um bom tempo que eu não vou na praia e só o fato de você conseguir sentir isso, ter essa emoção é, ser tomado por essa emoção diante de 20 anos lutando contra a, a depressão e finalmente recebendo alta mais uma vez deixando a, a medicação de lado eu posso dizer que isso é, isso é, um, é um tremendo sucesso e, e para mim foi uma, foi uma das sensações de sucesso mais fortes dos últimos anos. Então, eu, eu faço um convite. Que tal pensar um pouco mais sobre o que é felicidade, realização e sucesso para você? Mas com um desafio adicional. De pensar nos três sem ser algo externo. Sem condicionar ao que esperam de você. Sendo algo partindo de dentro do seu peito. De dentro de você, sem depender de nada ou de ninguém. Eu tenho uma certeza de que você vai ficar surpreso e verá que Você experimenta muitas, muito mais situações de sucesso do que você imagina Talvez a, a gestão das expectativas, as próprias e, e as dos outros Sejam um fator mais importante para a sensação Para permitir a felicidade e a sensação de realização Muita gente acha que, que o sucesso é feito, é feito uma poupança Onde a gente deposita dois sofrimentos para colher juros mais à frente. Quanto a isso, eu, eu sugiro que vocês leiam o texto que eu vou deixar aqui embaixo na descrição sobre, sobre o conceito de punição e recompensa. Nós culturalmente somos levados a crer que não há sucesso sem dor e sofrimento e, e eu não consigo pensar em uma coisa que esteja mais distante do do nosso bem-estar. O sucesso pode ser encontrado em pequenas coisas do dia a dia. Aliás, se você consegue encontrar sucesso nas pequenas coisas do dia a dia, a felicidade e a realização certamente lhe farão companhia. Sucesso é uma é uma descoberta de autoconhecimento totalmente relativa, individual e, e muda com a vida. Não confunda metas e objetivos com sucesso. É muito comum que o lado profissional queira que a confusão ocorra simplesmente porque isso é favorável aos interesses alheios. É assim que nós somos é, transformados em números. Então, quer dizer que perseguir metas e objetivos não é sucesso? Eu não vou dizer a você o que é sucesso e acredito que ninguém pode fazer isso. Você tem que descobrir o que é sucesso para você e se isso é compatível com quem você é. Preste bastante atenção depende de como você reconhece o objetivo a ser alcançado. Se for imposto e não idealizado em conjunto, sem estar sintonizado com quem nós somos, uma descoberta que deve acontecer antes, você pode estar indo numa direção que não trará nem felicidade nem sucesso. E é por isso que é tão conveniente achar que sucesso depende de dor e sofrimento. Quando buscamos metas e objetivos desalinhados e fora de sintonia com nós mesmos, passamos a achar que o sacrifício de hoje é a felicidade de amanhã. Se você pensar bem, é, vai perceber que isso faz muito sentido. Veja, por exemplo, esse gráfico que eu trago no meu livro, onde eu explico ele em detalhes. Perceba que ele, ele não fala sobre o que é sucesso, apenas ajuda você a classificá-lo. Quanto mais a percepção de sucesso estiver atrelada ao material, mais ele estará relacionado ao ego coloquial e mais rápido ele desaparece, como um vício, como uma droga. Quanto mais essa percepção estiver associada ao todo e ao altruísmo, mais duradoura será a sensação de sucesso, maior será a contribuição e a cooperação e as sensações de felicidade e de realização. Uma mesma situação na vida da gente pode ser percebida em qualquer lugar do gráfico, ou seja, como sucesso material, contextual ou existencial Eu vou dar um exemplo prático Em 2017, eu atuava como consultor na área de vendas Para uma multinacional da área de tecnologia E eu participei de, de um projeto para um governo Para um governo de um estado aqui no Brasil Onde foi possível economizar milhões em aquisições Por esse projeto e como parte do meu trabalho Eu fui remunerado, eu recebi uma comissão eu poderia ter olhado para esse projeto apenas pelo aspecto financeiro, o que seria qualificado como, como sucesso material de acordo com o gráfico. Mas o, o meu trabalho ele foi reconhecido e eu ganhei um prêmio por causa dele. E a sensação de reconhecimento ela é, ela é fantástica. Mas ao longo do tempo, enquanto o projeto era executado, eu percebi também o quanto a economia trazida beneficiou a população de uma forma geral. A economia viabilizada pode ser empregada em outros projetos de cunho social e isso está isso diretamente sintonizado com o propósito de ajudar as pessoas. Veja como a mesma situação, o um mesmo evento gerador, pode ser percebido de diversas formas. Se ele for percebido apenas como sucesso material, a sensação dura, dura pouco tempo. Se você usar a ótica do reconhecimento, talvez, talvez dure um pouco mais. E vai fazer muito bem para o seu ego. Vai... Tanto é que fez muito bem para o meu ego. Mas três anos após a venda do projeto, eu ainda sinto o, o bem-estar de ter contribuído para algo maior. É isso. Eu quero finalizar deixando duas perguntas para vocês. Quantas vezes você perseguiu metas e objetivos e analisou se eles estão de acordo com quem você é, com os seus valores e com o que acredita? Quantas vezes trabalhou para que o sucesso, de fato, Seja uma contribuição para algo maior. Gente, hoje, se me permitem, eu farei um jabá gigantesco. Eu vou recomendar para vocês o livro onde eu faço uma, uma defesa sobre o entendimento de felicidade e sucesso que eu coloquei nesse vídeo. Para falar a verdade, são os dois últimos capítulos do meu livro. Ele está disponível na Amazon e eu vou deixar aqui embaixo a, o link para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte. Compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!